Recebê-los todos aqui no, no Ministério da Infraestrutura. Eu queria começar cumprimentando o ministro Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública, a ministra Tereza, da Agricultura, ministro Fernando, da Defesa, general Arruda, que é o vice-chefe do Departamento de Engenharia e Construção, general Viana, que é o diretor da Diretoria de Obras de Cooperação do Exército, general Santos Filho, diretor-geral do DENIT, Adriano, que é o nosso diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Geral Megid, Secretário Nacional de Transportes Terrestres, toda a equipe do DENIT aqui presente. Então, a ideia é falar um pouco sobre a preparação nossa para a safra. Então, nós vamos começar com a ministra Tereza, dando dados a respeito... Da, da nossa previsão de safra para 2019, safra que já começa a ser colhida, está sendo colhida já com alguma antecipação em função é, das chuvas. É uma expectativa é, bastante positiva em termos de, de resultado. Da preparação do Ministério da Infraestrutura para fazer com que essa safra chegue é, aos portos, tanto pelos eixos é, pelo eixo do Sudeste, pelo Porto de Santos, Paranaguá, também é, pelo Norte, para... Por via da hidrovia do Madeira e também da principalmente da 63 Pará. Montamos uma, uma grande operação para o Meia Três Pará, para evitar atoleiros, evitar problemas e, gar e dar certeza para a, a, os produtores que a safra vai conseguir chegar ao seu destino. Então, essa operação envolve é, o Ministério da Infraestrutura, por meio do DENIT, envolve o Ministério da Defesa, por meio do Exército Brasileiro e envolve o Ministério da Justiça, por meio da Polícia Rodoviária Federal. Então, essa conjugação de forças, que é uma marca também deste governo e aí ressalta uma coisa muito interessante é, o presidente da república fazer reuniões semanais com seus ministros isso mostra a integração da equipe é uma firmeza de propósitos é isso tem sido feito com com muita com, com, com toda semana vocês têm acompanhado e, e permite que várias questões que são transversais sejam resolvidas com muita celeridade então, é, é, um, é uma grande demonstração de liderança do presidente Bolsonaro, onde, é, é, criando um locus para a tomada de decisão. Isso é muito importante, isso dá velocidade à ação administrativa. Nós vamos começar, então, com a ministra Tereza, depois eu falo um pouco da preparação do Ministério da Infraestrutura, vou passar para o ministro Moro falar um pouco da participação da Polícia Rodoviária Federal. E fechamos com o Exército Brasileiro descrevendo como está montada a operação. É... Amanhã a gente segue para, para o Meia Três Pará, vamos ficar lá, vamos percorrer o trecho até sábado, verificando em loco como que a, a operação está funcionando, né? E vamos é acompanhar já o escoamento da safra, que já apresenta aí um pico de movimentação, uma quantidade bastante grande de caminhões. Então, agradeço a presença de todos para esse relevante evento. E eu vou passar a palavra agora então para a ministra Tereza. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui é, nesse lançamento, né, é, mostrando que esse governo, é, com apenas 29 dias, já tem aí uma operação tão importante, ministro Tarcísio, é, em andamento. É, essa operação que começou lá atrás, mas teve continuidade, e hoje nós estamos aqui podendo lançar, mas já com resultados muito positivos para, para a agropecuária brasileira, principalmente para a agricultura. Então, eu quero cumprimentar de maneira muito especial meu colega, ministro da Infraestrutura, doutor Tarcísio. Quero cumprimentar também aqui o ministro da Justiça e Segurança Pública, o ministro Sérgio Moro, né? ah, juntamente com a sua Polícia Rodoviária Federal, que tanto tem feito e está nessa operação de cabeça desde o início, ajudando essa operação tão importante para os agricultores lá do Mato Grosso. Quero cumprimentar também o ministro da Defesa, ministro Fernando, muito obrigado pela sua presença e a presença também efetiva do Exército Brasileiro, nos ajudando, mostrando isso que o ministro Tarcísio acabou de colocar. Esse governo trabalha em conjunto. Esse governo, os ministros não têm vaidade, os ministros se juntam para o bem do Brasil, do povo brasileiro. Então, eu quero aqui agradecer muito a todos vocês. Quero cumprimentar o vice-chefe do Departamento de Engenharia de Construção do Exército, o general de divisão, Júlio César de Arruda. Quero cumprimentar o secretário executivo do Ministério de Infraestrutura, Marcelo Sampaio. Quero cumprimentar, enfim, em seus nomes, todos os secretários deste Ministério que estão aqui presentes. Cumprimentar também de maneira muito especial o doutor Adriano Marcos Furtado, da Polícia Rodoviária Federal, diretor-geral. Diretor-geral do DENIT, Antônio Leite dos Santos Filho, em nome também de quem eu cumprimento todos os diretores desse Ministério. A imprensa, produtores rurais, entidades aqui presentes, a ProSoja, a Biov, enfim, todos que têm interesse tá, preciso, nessa operação tão importante eh, que é essa operação que está eh, sendo aqui, quer dizer, que já está em curso, né? mas que hoje nós estamos aqui comunicando à imprensa. Pode passar? o. Vou... Falando muito rapidamente da importância dessa operação, é, o Mato Grosso, como todos sabem, é o maior produtor de grãos do Brasil. Né? Então, nós temos, o Brasil produz 237 milhões de toneladas né? esse ano, é a nossa estimativa. Nós temos aí áreas aí de seca acontecendo, mas a nossa estimativa é ainda de ser... É, apesar de algumas perdas já registradas, de ser uma grande safra de novo, uma safra cheia, apesar de problemas pontuais de clima, né? a produção de soja 118, é, 119 milhões de toneladas, ela deve diminuir um pouquinho é, pelas perdas que nós já temos registradas e teremos a produção de milho estimada, que é o milho safrinha que começa daqui a pouco, a soja sendo tirada, o milho, o safrinha, ele é plantado imediatamente, 91,2 milhões de toneladas. Pode passar? Bom, a produção aí de grãos do Mato Grosso, a, a estimativa é de 63,4 milhões. É muita coisa. Né? É, e essa rodovia, a 163, ela é o eixo hoje principal para o escoamento de grande parte dessa produção que a cada ano vem se intensificando a saída pelo, pelo Arco Norte, né? Pela, é, pelos portos lá da região norte. E a importância dessa operação, para que a gente não tenha de novo aquelas imagens na televisão, ministro Tarcísio, de caminhão atolado, é, caminhoneiro sem condições de estar ali, sem água, sem alimentação, enfim, tendo toda uma movimentação, hoje há planejamento para que isso não aconteça, apesar da precariedade que nós temos nessa estrada, mas que o Ministério da Infraestrutura já vem arrumando e, se Deus quiser, o ministro Tarcísio vai falar daqui a pouco, o ministro Fernando, que o ano que vem, provavelmente, a gente nem vai mais falar desse assunto, porque vai ser um assunto que já vai estar concretizado. E isso é muito bom, isso é a previsibilidade que os produtores rurais, os agricultores do Mato Grosso precisam para poder se planejar e fazer, é, ter os melhores preços e o escoamento da sua safra. Então, é, a colheita de soja esse ano ela já se intensificou, ela é maior do que o, que o que aconteceu no ano passado. Nós já temos aí 13,3% é, de, de soja é, de, é, colhida naquela região. Né? É, e eu acho que isso aqui. É, mostra, mais uma vez, a importância que nós temos do plano de ferrovias que o Brasil precisa ter. Né? A hora que a ferrogrão tiver de pé o projeto e outros projetos tão importantes quanto, mas a ferrogrão para essa região ela é fundamental, tenho certeza que nós estaremos aqui falando de outros problemas que, naturalmente, vão acontecer. Então, é... Parabéns, ministro Tarcísio, parabéns a todos, ao Exército Brasileiro, ao Ministério da Justiça, à Polícia Rodoviária, enfim, a todos aqueles que atuaram em conjunto para que a gente pudesse estar vivendo esse momento aqui, desse anúncio tão importante. Muito obrigado. Obrigado, ministro Tereza. Vamos falar um pouco das ações do Ministério de Infraestrutura. É... Eu acho que é importante ressaltar que durante esse período esse período inicial nós mantivemos um diálogo aí franco. Aberto com todas as entidades, com embarcadores, com eh, transportadores, com caminhoneiros autônomos, com né? transportadores autônomos. É, isso possibilitou que a gente é, dissipasse as tensões e conseguisse construir uma agenda de trabalho que vai perdurar pelos próximos meses, então afastando aí determinados riscos. A gente está procurando trazer é, uma tranquilidade para o setor. É, sobrevivemos então aí bem a retirada do subsídio do diesel, observe que houve uma redução do preço do petróleo no mercado internacional, o fator câmbio também ajudou, de maneira que nós temos o preço de referência praticamente igual ao preço de comercialização sem subsídio. Outra questão importante, tivemos o reajuste da tabela do frete pelo IPCA no dia... 21 de janeiro, né? cumprindo então o que determinava a lei, mas isso foi também extremamente negociado aí com as associações e nós estamos trabalhando agora intensamente com a Universidade de São Paulo numa nova referência que elimine determinadas distorções e que torne é, esse assunto cada vez menos importante, ou seja, uma tabela que seja aceita por todos. A gente vai tentar, então, construir o consenso, além de uma série de medidas que vão incentivar o cooperativismo, vão tentar eliminar eliminar intermediários no processo de transporte, que acabam eliminando a renda, é, as compras coletivas, que podem melhorar aí a situação dos caminhoneiros. Então esse foi um objeto de preocupação. E é, houve então um trabalho intenso de negociação, que eu entendo que vem sendo bem sucedido. No que diz respeito à, à, à infraestrutura, nós temos uma série de operações em andamento. Por exemplo, o Ministério está concluindo, né? É, dragagem, concluiu a dragagem no Porto de Vitória, no Porto de Paranaguá. É... No Porto de Santos, que atingiu movimentação recorde em 2018, com né, um crescimento de 2,5% em relação a 2017. Nós temos a dragagem de manutenção do canal em fase final. E observe, o processo de agendamento de veículos está sendo intensificado, o que tem eliminado, né, eliminou as, a questão das filas no Porto de Santos. Então o caminhão só segue destino em direção ao Porto quando o agendamento está confirmado. Então, isso vem funcionando. Tivemos a duplicação da estrada de ferro dos Carajás, de 892 quilômetros. Isso elevou a capacidade da ferrovia para 240 milhões de toneladas de capacidade, permitindo, então, uma rota importante em direção ao Porto de Itaqui, que tem também crescido em termos de movimentação. Isso vai crescer ainda mais, porque, em março, no dia 28, nós vamos fazer o leilão da Ferrovia Norte-Sul. Então, tenho dito é, que o, o governo Bolsonaro vai realizar, antes dos 100 dias, lá antes do balanço do dia 11 de abril, 23 leilões de concessão. Então, serão... 12 aeroportos, 4, 10 terminais portuários, 4 no mês de março e 6 no mês de abril, no início do mês de abril, e o, leilão, o importante leilão da Ferrovia Norte-Sul no dia 28 de março. A Ferrovia Norte-Sul vai se agregar à Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que é outra meta do Ministério, e isso vai criar um eixo alternativo. É, em direção ao Porto de Itaqui, que também vai competir com Santos. Isso vai ter uma repercussão imediata no frente. É, vamos trabalhar firmemente para a licitação da ferrogrão este ano. Então, estamos na fase final de estruturação. A audiência pública foi aprovada na agência reguladora. Nós vamos fazer os últimos ajustes para o envio da, do, do material ao Tribunal de Contas da União para análise. E vamos estruturar a operação financeira que vai viabilizar a licitação da ferrogrão. Temos, a, a, no TCU, a prorrogação antecipada da Malha Paulista, que vai gerar aí um investimento de mais de 5 bi já nos primeiros anos, e uma elevação de capacidade de 35 milhões para 70 milhões de toneladas. É, a dragagem do Porto de Rio Grande, que foi retomada imediatamente pelo Ministério, então começou agora, é, nessa semana, né? e vencemos aí uma batalha judicial que possibilitou a retomada da obra. Além disso, estamos trabalhando é, para a concessão da 364 365, que deve ser licitada ainda no primeiro semestre. Com relação a 163 Pará, que é um dos eixos mais importantes, é, nós, nós, com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, né? por meio da Polícia Rodoviária e do Ministério da Defesa, por meio do Exército, organizamos uma grande operação, que vai ser detalhada aqui, que vai fazer com que a gente evite a formação de filas e permita que o escoamento chegue tranquilamente aos portos ali do Arco Norte. Arco Norte que vem crescendo de importância ao longo do tempo. Então, se a gente pensar... A Quatro anos atrás, cinco anos atrás, a gente tinha um terminal em Militituba com 3 milhões e de toneladas de capacidade. Hoje a gente já tem 14 milhões de facility portuária na região e vai crescer, vai crescer mais. Então, é, aquela situação é, de, do paralelo 16, né, onde 85% da produção está ao norte e é escoada ao sul, ela vai rapidamente é, ser modificada. Uma das grandes metas do Ministério é justamente a pavimentação da BR-163 e a finalidade dessa operação é, é, é responder aqueles trechos não pavimentados, que é onde a gente tem, é, tinha né? atoleiros, gargalos, e é o que a gente quer evitar esse ano. Por que, que é importante a operação? Porque quando não se tem é, uma, uma disciplina nesse fluxo, chove, o caminhão atola, o outro caminhão quer passar, atola também, daqui a pouco você está com a praça de trabalho completamente bloqueada, a gente não consegue sequer chegar com os equipamentos para fazer a manutenção, permitir o resgate, né, o reboque daqueles caminhões, enfim. Uh, observe que até hoje faltam 51 km para pavimentar até Meritituba e mais 58 km para pavimentar no trecho é, de Rurópolis para Meritituba. Então, uh, o esforço, a, a meta de 2019 é deixar o trecho até Meritituba pavimentado no ano de 2019. Então, nós vamos seguir a, amanhã para o campo, para verificar o andamento da operação e também a preparação para as obras este ano. Observe que na região amazônica, naquela, naquele trecho, você trabalha quatro, cinco meses por ano no máximo. Então, quando o clima permite, a gente trabalha cinco meses no ano. Então, isso requer uma preparação intensa ao longo do inverno, no período de chuva, para acumular material, produzir material que a gente possa aplicar imediatamente a partir do momento que a gente tem a, a brecha climática. E, para isso, a gente conta com, com o apoio né, importante do Exército Brasileiro, que tem unidade na área, que conhece essa região amazônica, que está se preparando, que está muito motivado, que além da Operação Safra, nos, nos ajuda né, com, com é, batalhões de construção na região, né, com o Batalhão de Santarém, para fazer, reforçado ali pelo Batalhão de Araguari, para fazer esse empreendimento. Então o Exército está muito bem preparado para responder a essa demanda. Então, é, é, eu acho que é importante vocês tomarem conhecimento de como a operação está detalhada. Eu vou terminar por aqui. Vou passar para o Ministro Moro é, falar um pouco sobre a contribuição da Polícia Rodoviária Federal, que nos ajuda, nos presta um, um, um, um auxílio inestimável, nos traz disciplina, nos traz segurança, nos ajuda na, no fluxo e é fundamental, é fator crítico de sucesso, né? Este apoio para a operação, que já está funcionando e está funcionando bem. Lembrar que no próprio site do DENIT, não é isso? Nós temos as informações da BR-163. Isso pode ser acompanhado... Com a... Nós temos a divulgação de boletins diários sobre a situação de movimentação de carga na BR-163. Então, a gente vai apresentando relatórios com o objetivo de dar toda a transparência acerca da movimentação. Passar para o ministro Moro. Obrigado. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar aqui rapidamente o ministro Fernando, o ministro Tereza, o ministro Tarcísio, cumprimentar todas as autoridades presentes, tomo a liberdade de fazê-los na pessoa aqui do general Arruda, jornalistas, imprensa, um também com cumprimento especial, não estaríamos aqui se não fosse o dinamismo do setor privado, o produtor rural com essa safra e, igualmente, o setor de transporte rodoviário brasileiro. Parabenizar aqui as pastas por esse trabalho conjunto relativo aqui à safra, cada ministério com as suas atribuições. E destacar também, acho relevante, como foi pontuado pelo ministro Tarcísio, esse trabalho conjunto dos vários ministérios, cada um fazendo, evidentemente, a sua parte, mas coordenando esforços conjuntos para servir a população. O papel do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, ele, no contexto, é um pouco menor, mas é extremamente relevante. Nós pensamos, muitas vezes, o Ministério da Justiça e Segurança Pública como policial perseguindo um ladrão, mas, no fundo, é mais servir e proteger o cidadão. E, nesse aspecto, não é? Eu venho aqui reiterar, não digo que é um mérito, não é um mérito meu, eu acabei de assumir aqui o ministério, mas eu ouço muitos elogios frequentes ao trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Vem contribuindo não só nessa área específica, mas em diversos setores para dar segurança e tranquilidade nas rodovias federais brasileiras. E especificamente em relação a esse setor, é exatamente o que explica a minha presença e a presença do diretor Adriano Furtado aqui presente. A Polícia Rodoviária Federal, como disse, embora nós tenhamos aí um papel um pouco menor, mas é um papel relevante, vai estar atenta, já mobilizada, para dar segurança e tranquilidade ao escoamento do transporte rodoviário na BR-163, dentro desse plano de escoamento da safra e também nas demais rodovias brasileiras, mas especialmente nessa, diante da relevância da produção do setor e do escoamento nesse período. Então, o plano é a mobilização do pessoal da Polícia Rodoviária Federal, já está mobilizado, já está lá ajudando, e evitar que incidentes no percurso, Seja incidentes decorrentes de algum ilícito, ou seja, incidentes decorrentes de algum acidente de tráfego, ou mesmo decorrente das condições não ideais da rodovia, que esperamos, como disse aqui, que vai ser melhorado já para o próximo ano, mas enquanto essa condição não vem, a presença da Polícia Rodoviária Federal, uma atenção especial, é. Especialmente importante. Né? É, nós temos aqui a previsão de um esforço de pelo menos 60 homens da Polícia Federal atuando diretamente nessa na orientação do trânsito, no policiamento rodoviário e mesmo com a realização de ações é, de apoio e ações sociais, inclusive fornecimento de medicamento alimentos e nas proximidades. Uh, da rodovia. Então, basicamente, é isso. O papel uh, do Ministério em apoiar uh, esse escoamento da safra desse ano. Ficam aí meus elogios a todo o pessoal da Polícia Rodoviária Federal. Né? Uh, esperamos aí, que ele fa possam fazer um bom trabalho também nesse ano. Obrigado. Obrigado, ministro Moro. Eu vou passar para o ministro Fernando para falar pelo Ministério da Defesa. Ministra Tereza, ministro Tarcísio, ministro Moro, senhores e senhoras integrantes dessa mesa, nossa imperença, as Forças Armadas Brasileiras, a gente, quando vai buscar a missão dela, a gente vai direto no artigo 142 da Constituição Federal de 1988. Mas nas nossas leis complementares, a 97 e outras, que regulam a nossa participação, normatizam a nossa participação, vem lá um item importante, cooperar com o desenvolvimento nacional. É isso que nós estamos fazendo, é isso que nós estamos participando através do nosso Exército de Caxias. Né? Nessa bela iniciativa, ministra Tereza, é, ministro Tarciso, com a colaboração do nosso ministro Moro, Ministério da Justiça, e da defesa através do Exército Brasileiro. É, eu estava mesmo reparando e eu queria ressaltar as palavras da nossa ministra. É fruto de trabalho em equipe, e é uma marca no início desse governo a integração, ministra, entre os nossos ministérios, é isso, nós não estamos perdendo tempo em nos reunirmos sempre. Nós estamos ganhando tempo em proveito do Brasil. Ontem, os ministros estavam presentes, passamos amanhã discutindo ações e medidas em relação à tragédia recente. Fazemos isso toda semana, inclusive com a presença do nosso presidente. Eu creio que essa bela iniciativa, o ministro Tarcísio, ministra Tereza, também é fruto disso aí. Sem perder tempo, eu queria. Passar a palavra aos meus companheiros do Exército, general Arruda e general Viana. Muito obrigado. Alô? Bom dia a todos. Eu vou fazer aqui uma apresentação a respeito da participação nossa do Exército por meio tanto da engenharia, mas há também outras tropas que apoiam essa operação lá do local e destacando também a importância desse trabalho integrado. Na verdade, a Operação Radar é uma operação conjunta e interagências em que o propósito principal é garantir a trafegabilidade para o escoamento da nossa safra nesse período agora, 2018-2019. Então, pode passar, por favor. Aqui eu apresento aí uma localização do nosso local de trabalho, do nosso trecho, que é o trecho, como disse o ministro Tarcísio não pavimentado ainda, que está sob a responsabilidade do 8º Batalhão de Engenharia de Construção, que fica localizado em Santarém, mais ao norte, a sede do batalhão, e a localização desse trecho que estamos trabalhando fica na região ali de Novo Progresso, no Pará. É a cidade maior ali próximo e se estende ali na no direção norte, Meritituba, por 65 quilômetros. Por favor. É... Esse slide ele mostra aí uma projeção do tráfego, que já foi feito aí há algum tempo, em relação ao volume médio diário de veículos lá no trecho da BR-163, Pará. Então, nós temos ali uma projeção desde o ano de 2007, que era em torno aí de 1.300, 1.400 caminhões, veículos, transportando essa safra lá para o porto de Miritituba. Depois, uma, uma previsão em 2015, que chegou aí de, de projeção quase 3 mil veículos dia, que, na verdade, acabou não se confirmando pelos dados que nós temos acompanhado. E depois, uma projeção aí 2032. Então, vejam que há uma, um, uma região ali de Novo Mutu, uma região produtiva, a região do escoamento. Uma parte segue para o porto de Miritituba, uma outra parte segue para as demais rotas de escoamento pode passar esse outro dado aqui ele é agora atualizado então desde que iniciamos a operação que eu vou mostrar logo em seguida mas só para introduzir aí esse dado no mês de janeiro por meio dos nossos postos de controle de trânsito que estamos operando lá no local vejam que na coluna da direita, aí, que é o escoamento na direção do Porto de Meritituba, nós começamos no início de janeiro ali com cerca de 67. Foi aumentando gradativamente, de modo que no dia 25 de janeiro, último, sexta-feira, nós atingimos mil carretas passando já para Meritituba. Isso já está num crescente, até por conta do que a própria ministra aqui já explanou, ou seja, a antecipação da, da colheita e desse escoamento. E nós imaginamos que vamos chegar naquela média ali que atingimos o ano passado, numa coisa, em torno aí de 1.500. Né? Então, isso é para ter um, um dado importante para é, direcionar o nosso planejamento e a nossa prontidão permanente para que não haja interrupção desse volume de veículos que estão já passando por lá. Próximo, por favor. Muito bem, essas são algumas imagens do que aconteceu lá no mês de janeiro, fevereiro de 2017. Nós lembramos, foi muito divulgado e a situação ficou bastante difícil ali durante aquele período. Não existia ainda essa, essa operação em andamento uma operação montada ali com o DENIT, juntamente com o Exército e as demais agências, como falei. E ali foi uma operação de guerra, de emergência, para podermos atacar e resolver um problema que se instalou ali de forma muito rápida, por conta, lógico, do período do inverno. Pode passar? Então, o que é a operação radar? Nós estamos na segunda versão, tivemos a primeira no, inverno, no período do escoamento de 17 para 18, e estamos agora no período de 2018-2019. Então, é uma operação conjunta, interagência, como eu falei, envolvendo aí o DENIT, o Exército Brasileiro, a Polícia Rodoviária Federal. Nós contamos com o apoio do IMET, que nos envia semanalmente a previsão mais precisa, mas é previsão né? daquela, daquela localização, daquele trecho, para que a gente possa planejar, a gente possa, então, reforçar algum local em que há previsão de aumento das chuvas, colocamos mais equipes, é, dobramos ali os cuidados com o controle desse tráfego. E, como disse, é o nosso compromisso, compromisso de todos que estão envolvidos, e particularmente falo aqui em nome do Exército Brasileiro, de manter essa trafegabilidade durante 24 horas 7 dias por semana os nossos trabalhos eles é, incluem o controle de parecida para o apoio ao tráfego um dos maiores problemas que nós enfrentamos ali é quando ocorre a fila dupla do caminhoneiro num trecho desse que não está pavimentado. Porque aí nós perdemos ali o controle do tráfego, não, não segue nem no, nenhum, nenhum dos sentidos, e isso aumenta as filas, enfim. É um, é um transtorno bastante difícil para todos nós, usuários, todos aqueles. Então, nós temos um, umas equipes conjuntas do Exército da Polícia Rodoviária Federal e os agentes do DENIT que fazem esse trabalho também de fiscalização, de disciplina desse tráfego, desse trânsito, para evitar a realização aí dessa fila dupla. Uma vez também detectado uma chuva forte, um atoleiro que se forma ali, nós temos equipes de máquinas de prontidão, vou mostrar algumas fotos aqui à frente, para que possam fazer essa intervenção de imediato. Jogando ali o material mais né, de rachinha, como nós chamamos lá no local, fazendo uma compactação e liberando esse tráfego assim que é possível. Tá okay? Nós também prestamos apoio de saúde, temos ambulância e médico naquela região, naquele trecho, apoio de água, alimentação, né? nós temos lá uns kits de alimentação, vou mostrar aqui à frente, que é um, uma alimentação de emergência também, dependendo da situação que perdure naquele local. Além do apoio de comunicações aos usuários ali por meio de equipamento rádio, de satélite, de modo que a gente possa dar uma resposta rápida a qualquer dificuldade, a qualquer problema. Muitas vezes o caminhoneiro ele quebra o caminhão ali na entrada, é um problema mecânico que surge. Então, nós temos que rapidamente é, apoiar retirando esse caminhão, enfim, fazendo o controle disso aí. A operação ela está, ela está organizada com base em três postos de controle de trânsito: um ali próximo a Novo Progresso, um mais ou menos no meio do, desse trecho não pavimentado, e outro já próximo à saída em Moraes Almeida, um distrito onde está a sede do destacamento do 8º Bec, o Batalhão de Engenharia do Exército, e que dali também ele tem toda uma. uma é, equipamentos, pessoal para reforçar e para. É, resolver um problema maior. Então, essas equipes elas estão diuturnamente. Nós fazemos o controle desse tráfego nesses três pontos de controle de trânsito, emitindo dois boletins diários, um às 10 horas da manhã, outro às 17 horas. Estamos todos ligados em rede do WhatsApp, inclusive os caminhoneiros, as associações, para que, se há uma interdição maior, as equipes possam repassar isso de forma muito rápido, o setor produtivo possa se planejar, segurando lá né, a liberação de carretas e de modo que não crie lá um problema maior à frente. Então, até por conta de ser a segunda operação, a versão, nós já estamos bastante, é, é, bastante preventivamente sobre qualquer problema que possa surgir. Pode passar? Pode passar. Esse aí é o um modelo do boletim, aparece a situação nos três pontos principais da, da rodovia que monitoramos, através aí do, da situação do, do tempo, do clima, do controle de tráfego, se está trechos parados e se o, o, a trafegabilidade está boa, regular ou paralisada. Então, esses boletins vêm acompanhados de algumas fotografias em que todos acompanham ali online diariamente. Pode passar? Então, aqui são as equipes de pronta resposta que nós estamos já operando já desde o mês de dezembro, mas agora intensificando por conta exatamente do escoamento da safra. São equipes de militares nossas, de engenharia, do Batalhão de Infantaria de Selva de Itaituba, que realiza esse controle do tráfego ali diariamente, faz a contagem e é, é, dá o alarme, vamos chamar assim, para qualquer medida emergencial que nós temos que realizar. Temos equipamento para fazer reboque das carretas, como disse, às vezes não é o problema na estrada, a carreta tem um problema qualquer que quebra. Temos ambulância, pode passar. Apoio de saúde, isso é uma constante, como falei, nós temos equipe lá de pronto atendimento que presta apoio ao caminhoneiro de forma é, recorrente lá dentro da necessidade. Tem uma foto aí que aparece esse kit de alimentação que eu citei, está também distribuído nesses postos de controles, por algum motivo o caminhoneiro precisa, ele consegue ter uma alimentação ali rápida. Essa, esse saquinho aí tem alimentação para três refeições por dia, temos água mineral disponível temos o um máximo de apoio para o nosso caminhoneiro usuário da, da principal usuário da estrada então esse apoio como falei ele está previsto está disponível 24 horas por dia sete dias por semana é, pode passar alguns trabalhos que nós realizamos no ano passado Atacando os principais pontos críticos, ainda não pavimentados, nós tínhamos duas grandes serras lá que foram rebaixadas, hoje estão numa, numa cota de projeto, ou seja, que permite que o caminhoneiro mesmo carregado ele trafegue é, sem problemas, que é a Serra de Moraes Almeida e, depois, e, e a Serra de Anitta, ali mais próxima a Novo Progresso, de modo que esse tráfego tem, tem sido... É, ocorrido normalmente sem grandes problemas. Como falei, nós estamos muito sujeitos à questão do clima. Então, uma chuva torrencial que ocorre, naturalmente, ela vai causar algum prejuízo, algum problema. Mas estamos em condições de reagir rapidamente a essas situações. Tem um pequeno vídeo aí, pediria para passar, é só mostrando esse último trabalho, esse trecho já liberado, com as carretas transitando aí normalmente. Foi um, um trabalho realizado o ano passado, que foi um ano também em que o verão foi bem atípico. Como falou aqui o ministro Tarcísio, nós temos aí cerca de cinco meses de trabalho na região. O ano passado isso foi um pouco reduzido por conta do, dos índices pluviométricos na região, muito grande, para o período. Então, é, só para dar um, uma pequena amostragem aí de que o tráfego tem realmente fluído normalmente lá e o nosso compromisso é essa manutenção constante pode passar dessa forma eu encerro então aqui a minha apresentação e reafirmo então todo esse nosso compromisso como já disse de manter essa trafegabilidade em conjunto com todos os nossos é, equipes das demais órgãos e agências aí muito obrigado a todos Obrigado, general Viana. É, é importante ressaltar que, além desse esforço, é, foi feito um esforço também do Ministério para garantir que toda a malha importante agora para, para esse escoamento tivesse coberta com o contrato de manutenção. Então o DENIT fez esse esforço. É, nós já temos aí o orçamento da manutenção que foi liberado e, e os trabalhos estão em franco é, andamento. Então a ideia é manter também em boas condições aqueles eixos principais aí para o escoamento, fazendo que faz parte desse esforço. Então, na 364, na 242 Tocantins, na 242 Bahia, enfim. É... Nós vamos encerrar e passar para a parte das perguntas, para a parte da coletiva. Agora, antes, reafirmar esse caráter de integração do governo do presidente Bolsonaro, né? que é, tem sido a tônica, é a constante, muito diálogo, muita conversa. E uma coisa importante para ressaltar aqui é a presença do setor privado como protagonista né? nas discussões, na, na, na formulação de proposições setor privado que tem sido cada vez mais propositivo, tem assumido cada vez mais seu papel de protagonista, não esperando que o governo é, desenhe todas as soluções, mas empurrando também, propondo, trabalhando em conjunto. Então, isso é, uma, é um sinal de que o Brasil está mudando. E está mudando mesmo, e às vezes as pessoas não percebem isso. Vou dar só um exemplo do que aconteceu agora, recentemente, foi bastante noticiado na imprensa um problema num viaduto na entrada da Dutra em São Paulo, né? E diferentemente do que acontecia, não ficou aquele negócio. Não, esse viaduto não é meu. É do governo de São Paulo. Na verdade, ninguém sabe quem é o viaduto mesmo, porque ele deixou de entrar na concessão e não se sabe se ele foi inaugurado pela prefeitura, etc. E qual foi a postura do prefeito Bruno Covas? Não, eu vou fazer a obra. E a nossa postura? Não, eu também faço. Pelo contrário, todo mundo assumindo a responsabilidade. Vamos resolver o problema. Interesse do usuário, primeiro. Depois a gente discute de quem era o viaduto. Isso é uma mudança de paradigma. Isso é sinal de que a própria classe política acordou. Está né, alerta, está atenta. E esse trabalho integrado, esse trabalho coordenado é, que o presidente tem promovido e que faz com que os ministros sentem à mesa e discutam os problemas com frequência, e que se tem um locus de tomada de decisão, que isso é fundamental para a coisa não ficar, a bola não ficar quicando, é, é, é a tônica e isso vai conduzir a resultados. Então, nós estamos aqui para trabalhar como facilitadores e para fazer com que o Estado cumpra o seu papel para que a gente realmente ajude quem está produzindo, quem está gerando emprego e, no final das contas, isso conduz ao crescimento econômico, à equidade social, que é o que todo mundo almeja. Ministro, eu sou Rafael Valor Econômico, estou aqui. Gostaria de saber se o trecho... Vou pedir desculpas, mas eu tenho também um outro evento para comparecer. Mas os meus colegas ministros aqui podem responder todas as perguntas com tranquilidade. Até mais. Então, ministro, eu gostaria de saber se o trecho final da 163, que está é, o trecho de Mirituba, né? Eu gostaria de saber se ele está abarcado pelo contrato de manutenção do DENIT, né? quando, ele, quando ele está para sair, isso, esse deve ser efetivado. E qual é a solução, além de desse, que eu não sei se é exatamente um paliativo, mas a solução definitiva para a BR, para o que, é que se tem no plano do governo? Vamos lá. São várias ações. Primeira coisa, é... observe que nós já temos contrato para os trechos que estão sem pavimentação. Nós temos empresa privada e nós temos o Exército Brasileiro. Né? E o. o... Existe uma coisa que é a operação radar para garantir trafegabilidade e outra coisa é a preparação para a pavimentação. Então, o que a gente está fazendo agora? É garantir com que a safra chegue ao porto, né? principalmente porque nós temos trechos não pavimentados e não seria possível fazer essa pavimentação agora no período do inverno. Então, agora é fazer com que os caminhões cheguem, é evitar a fila, é prestar a pronta assistência. Agora... Paralelo a isso, está sendo feita a preparação para fazer a pavimentação definitiva do trecho. E a, a meta do Ministério é terminar essa pavimentação até o final deste ano de 2019. E é bom lembrar que, na primeira reunião do Conselho do Programa de Parceria de Investimento, agora já em fevereiro, provavelmente, ou mais tarde a março, nós vamos qualificar a BR-163-230, lembrando que o trecho da 230 é o é o coincidente com a 163, para não pensar que a gente vai fazer concessão da Transamazônica, não é isso, deixar isso claro. É, mas é o trecho que vai até, até Meritituba. Ele vai ser qualificado para concessão. Então, nós vamos conceder para a iniciativa privada a operação da BR 163. É, por um período necessário, apenas né, para um período de tempo, que é o correspondente ao de construção da ferrogrão. Então, é um contrato mais breve, né, que vai ter aí a responsabilidade de fazer a manutenção, a operação é, desse trecho da 163 até Minitituba. Oi, com licença. Bom dia aqui, André, Canal Rural. É, a BR 163 já é parcialmente entregue à iniciativa privada, até Sinop, ali, e é o melhor trecho é, da rodovia em Mato Grosso. Agora, seria possível fazer essa entrega à iniciativa privada também, ali, né, da divisa do Mato Grosso, é, até o porto de Mirituba, até Santarém? já nessas condições, ou seja, sem que o governo precise colocar dinheiro público para asfaltar, para depois entregar a iniciativa privada, é possível fazer essa entrega antes já e a iniciativa privada faz o asfaltamento? Claro, possível é, mas observe. É, quanto, você gasta um tempo, você tem um tempo de estruturação de projeto. E esse, esses prazos são inescapáveis. Né? Porque quando você vai fazer um projeto de concessão, e isso é a exploração de um ativo pela iniciativa privada, você vai ter que estruturar o um modelo de concessão. O modelo está pronto, o estudo está praticamente pronto, mas aí. O próximo passo é a abertura de uma audiência pública. Essa audiência pública vai levar pelo menos 45 dias. Tem o um tempo para incorporação das contribuições dessa consulta pública. E aí a gente está falando de mais 45, 60 dias. Aprovação pela diretoria colegiada da agência, aprovação de plano de outorga, envio para o Tribunal de Contas da União. E aí o tempo de análise do Tribunal de Contas, que isso é prévio. Né, e é, é, é mandatório, ou seja, o tribunal tem que se manifestar previamente a cada concessão. Então, no final das contas, quando é que a gente poderia licitar a BR-163 para é, final de 2019? Provavelmente início de 2020. Então, nada mais razoável do que seguir com a atividade de pavimentação enquanto a estruturação do projeto de concessão ela segue. E, além disso, quanto mais eu fizer de investimento agora com a AGU, menos eu tenho de capex para concessão. Isso vai ter um reflexo na tarifa. Então, aí a questão é, é escolha. Né? Mais investimento para o privado, maior tarifa. Menos investimento para o privado, menor tarifa. Essa é a lógica. Aqui, ministro. Eu, Ivo Gonçalves, da CNT. É, só fiquei com duas dúvidas em relação aos trechos de concessão, não, aos trechos de pavimentação inicialmente. O senhor citou dois trechos. É, para 2019, agora é pavimentação dos dois trechos ou apenas de um trecho? Essa é a primeira pergunta. Nós vamos trabalhar nos dois trechos, mas a meta é, é assim, o trecho até Minitituba e depois o trecho de Minitituba para Rurópolis. Mas a meta é terminar a pavimentação este ano até Minitituba? Não, são 51 quilômetros. Não, não, aí sim dá quase 100 quilômetros. Não, até Meritituba. Os 51 quilômetros até Meritituba concluir esse ano. Sim, sim, a conclusão sim. Eu digo, os trabalhos de pavimentação eles vão acontecer nos dois. A conclusão é que... Isso... É o trecho que vai de Sinop, que é onde termina a concessão existente, até a Minitituba. Minitituba. Tudo bom? Oi. Oi? Agora sim. Quantas pessoas... Oi? Aqui. Quantas pessoas do exército vão estar nessa operação? Quantas operação, radar aí da então, Além das 60, é extra além das, do pessoal dos 60 da Polícia Rodoviária Federal. E qual é o investimento que foi feito? Quanto vai se gastar nessa estrutura que vocês montaram? Nosso efetivo, para a operação, nosso efetivo para a operação radar do Exército, em torno de 200 militares. O efetivo total para a operação, aí entra na parte da pavimentação, são 350 militares, mais todos os equipamentos. Então, para a operação agora, nesse período, nós temos lá é, 200 militares em condições de trabalhar e executando diariamente esse trabalho. tá é, com relação ao efetivo aí da, dos outros órgãos, a Polícia Rodoviária Federal pode colocar, e o, e o próprio DENIT, que também tem seus agentes trabalhando lá na equipe. Com relação ao recurso, o DENIT já nos repassou o recurso através de um plano de trabalho específico né, para a execução que está na, na casa aí dos 4 milhões aí de reais para a manutenção desse período todo do inverno. É o seguinte, a, a tabela foi uma, uma, saiu de uma forma muito rápida naquela, né, no pós-crise, no ano passado. E aí é necessário aprofundar os estudos, né, porque, observe, é, parece trivial, mas não é a composição de custo de frete. Então, eu tenho que ter a referência de custo e aplicar uma margem em cima para que eu tenha um, um valor de remuneração. O que, que interfere no custo? Uma série de coisas. Uh, o tipo de veículo, o tipo de pavimento, o estado de manutenção, o, o, a, a, a idade do veículo, enfim, é, a condição da via, o tipo de transporte, carga líquida é uma coisa, é, é, líquido é, é, é, inflamável é uma coisa, vidro é uma coisa, grão, granel é, uma, é outra coisa. Então, isso tudo agora está sendo estudado para eliminar algumas distorções que a tabela apresenta. É, observe que eu tenho fretes que, que não geram controvérsia. Inclusive, que se pratica, já se praticavam valores que são superiores à tabela para determinadas distâncias, determinados tipos de transporte, determinado tipo de produto. Agora, existem outros tipos de transporte, é, algumas distâncias e alguns tipos de, de produto que apresentam distorções importantes. A ideia é corrigir essa distorção. Quanto menos distorção tiver, mais aceita ela é. E, quando ela é aceita menos controversa e, e, e menos importante ela passa a ser, porque ela não vai haver dificuldade de ela ser praticada. Então, o que, que a USP está trazendo? Tecnicidade para isso. Ela tem uma quantidade de dados muito, muito grande, ela já estuda essa questão há muito tempo e está elaborando vários é, é, modelos né, para diversas distâncias, tipos de transporte, tipos de veículo. Então, a gente está, vamos dizer assim... É, tornando essa tabela um pouco mais técnica, né, trazendo mais, mais elementos para modelar corretamente o transporte rodoviário. Pode ter tanto redução quanto aumento no valor do frete, dependendo da carga? Dependendo da carga, dependendo da distância, com certeza. Para quando isso, ministro? Deve ficar pronto o trabalho em abril, ou seja, antes da revisão que é prevista em julho, nós vamos ter já um negócio bem mais ajustado e nós vamos discutir isso com todos os setores. Gente, vamos ver rodovia em construção tem alguns pontos que são parados por falta de licença. Quando é questões indígenas também, a gente tem dificuldade. Isso pode atrapalhar aí? Vocês já estão trabalhando nisso? E um outro ponto também: você falou sobre as ferrovias. É, nós temos algumas ferrovias aqui no Brasil. É, que estão paradas, elas estão meio que aí precisa de, de voltar ativa. Já, já se está pensando nisso também, estrategicamente? Já, vamos lá. Primeiro, ponto, do, pergunta da licença. Sim. Observe o seguinte, o eixo a 3 todo tem licença já de instalação, então o licenciamento ambiental não será óbvio para aquilo que está programado. Nem para para, para esse término de construção, de pavimentação, tampouco para para a questão da concessão. Dois, no que diz respeito a ferrovias, bom, nós temos um programa ferroviário bastante ambicioso, ele está calcado basicamente em dois pilares. Um pilar é a concessão de novos teixos ferroviários, e aí eu me refiro, principalmente, nesse primeiro momento, à Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, a, a Ferrovia de Integração Oeste Leste, que é a e Léus, a Ferrogrão e a Norte-Sul, que vai ter o leilão agora em março. E o segundo pilar são as prorrogações antecipadas dos contratos de concessão existentes. Nesse, nessa questão da prorrogação, é que a gente está examinando é, toda a malha existente. Porque, observe Existem trechos que têm carga, esses trechos precisam ser reativados e voltar a ser operados, e isso vai ser imposto às concessionárias, como alguns segmentos, né? aquele que vai para Panorama, por exemplo, na Malha Paulista. Então, um segmento que tinha sido abandonado e que vai ser reativado, e nós vamos retomar a operação. Existem muitos segmentos que não fazem sentido mesmo. E não adianta a gente pensar Fazia faziam sentido no início do século, na época do café, etc. Hoje já não tem mais carro. E vamos lembrar que, às vezes, está mais barato transportar de caminhão mesmo. Às vezes, na curta distância, é mais barato evitar o transporte. O transporte rodoviário tem uma grande vantagem em relação ao ferroviário, que é a versatilidade, é a questão do porta-a-porta. -porta. Trechos que não fazem sentido têm que ser extintos porque não faz sentido eu ficar pegado à malha. Oh, olha, eu tinha tantos quilômetros de ferrovia. Se ela não faz mais sentido, esquece. Eu tenho que fazer novos segmentos que movimentem carga. Então, o que o Brasil precisa em termos de transporte ferroviário? Ele precisa da FICO, ele precisa da Ferrogrão, ele precisa da FIOL. Isso é importante. Agora, tem, uh, aqueles segmentos que não são importantes, que não têm carga detectada, e o Plano Nacional de Logística veio para nos dar um pouco de luz sobre isso também, porque é um plano microeconômico, ou seja, eu pego comparo o comportamento da economia, aplico esses modelos econométricos, verifico como ela vai evoluir ao longo dos anos analiso, então, o problema no plano da demanda, comparo isso com o plano da oferta e vejo onde é que tem gargalo, ali eu tenho o diagnóstico, ou seja, onde é que eu tenho que investir. E o que não faz sentido tem que ser devolvido. E lembrar que a devolução ela gera negócio, ela gera business, a devolução ela gera indenização e esse montante de indenizações Podem ser aplicados em novos segmentos que façam sentido. E aí a gente vai construindo trechos com recurso que vai sair das próprias concessionárias, sem OGU. Isso é uma coisa bastante inteligente. É, bom dia a todos, ministro, ministra Tereza, ministro, ministro Tarcísio. Eu sou Eiraí Schaeffer. É, Produtor de algodão, soja, sou da AMPA Associação de Produtor de Algodão. É, parabéns pela iniciativa e o Bartolomeu, só acrescentando, ele falou das licenças da Omea 3, mas as licenças também, ministro, é, ministra, também da 24215 e várias, a questão do FUNAI para dar essa a, a aceite, depois o Ibama fazer as exigências. Eu percebo oito, 10 anos que nós temos uma 24D ser construída há mais de 10 anos e está lá o projeto, a estrada pela metade feita e essa licença da FUNAI precisa de uma aceleração por parte de todos os ministros, o conjunto, trabalhar nesse assunto. É mais de 10 anos, o Tarcísio conhece muito essa luta, é lá no Mato Grosso e é diurno e é fim de semana, é sábado, é domingo, ele tombou o carro junto lá olhando isto. Parabéns ao Exército, ano passado, pela presença que já esteve lá. Este ano a gente plantou a soja mais tardia para não acumular, teve que parar a colheita ano passado, os senhores viram lá, teve que parar a colheita porque não tinha onde pôr e entrou em um desespero total lá. E este ano, por estar antecipada, o problema é que a chuva vai acrescentar mesmo em março. Falando aqui em termos de transporte, ferrovia, uma coisa e outra, a gente ouvi que falamos muito de Mato Grosso, e com um pouco o Tarcísio Carioca está para puxar saco lá do centro-oeste do Mato Grosso, e isso não é. Quando se falamos em fazer infraestrutura no Mato Grosso, ministros, ela é para o Brasil, porque cada tonelada que sai para a Calha Norte é uma tonelada que vai folgar no Paraná, que nossos caminhões estão indo para o Paraná. Estragando estrada em todo esse percurso, queimando diesel, poluindo a poluição imensa que se cria, queimando diesel o custo e a nossa competitividade que nós não temos, atrapalhando os portos de Santa Catarina, os produtores de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e atrapalhando todo o Sul. É com os portos. Então, um porto fez aqui uma tonelada, aqui uma, é duas toneladas, é uma que vai liberar no sul. Então, essa infraestrutura no centro-oeste, no centro que vai para a Calha Norte, é, e ali já produz 60 milhões de toneladas, já nós vamos estar com 100 milhões de toneladas, é pela essa infraestrutura. E essa infraestrutura feita ali, nós vamos ficar competitivos, eu confesso aos senhores, que eu sou produtor lá, e por várias vezes, nós temos lá há mais de 40 anos, a gente não sabe como que funciona sair um caminhãozinho de lá e vir até nos portos do sul. Tem hora que a gente... É, será que vai dar para plantar o ano que vem? Porque se o mundo pedir para reduzir alguma coisa, uma tonelada, e essa tonelada tem que ser reduzida no Mato Grosso, porque é o lugar mais distante em relação aos portos do mundo afora. Então, ministro, a, a, o Brasil só vai andar... É, todos os nossos empregos, a empregada doméstica, todo mundo lá no Sul, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, o que seja no Brasil, se nós tivermos essa infraestrutura, porque lá vai fazer trator, caminhão, colhedeira, químicos, fertilizantes, plástico, rolamento, é, a, a, vai impulsionar o emprego nesse Brasil é fazendo essa infraestrutura que é tão pouco, uma infraestrutura que se fazer a conta, paga em dois, três anos se fosse fazer o preço direto no preço que está hoje pelo preço, pelo preço que está sendo cobrado o frete. Então, é, é, eu imagino que vai ter que ter um apelo, também ainda com a relação, o, o presidente Bolsonaro comentou tanto na flexibilização, não é nem flexibilização, é, é fazer andar as licenças, ninguém quer licença mal feita, não. Quer licença bem feita, cumprir os tratados, cumprir o que for feito, mas a gente quer que anda Então, eu acredito que o ministro vai ter ainda bastante dificuldade, ele conhece bem disto, na questão de é, FUNAI, na, quem vai dar as licenças para fazer a 40 quilômetros longe de uma, de uma FUNAI para fazer uma estrada precisa de licença da Funai, a CID da Funai e o IBAMA da licença. Obrigado, ministro. E força no assunto aí. Obrigado, Teresa. A gente só só deixar claro que nós vamos retomar também 242, nós vamos fazer 080, nós vamos fazer o 58. Isso está no plano do Ministério, está na prioridade, porque também são é, são segmentos que foram apontados como importantes no plano nacional de logística e a gente vai seguir o plano. É, eu acho que está havendo uma, uma qualificação muito grande dos quadros é, no Ministério do Meio Ambiente, no IBAMA, e isso me dá uma confiança muito grande de que o processo de licenciamento ele vai se revestir de tecnicidade. Né? Então, às vezes, tem que tirar um pouquinho a ideologia do processo. O, o licenciamento tem que ser encarado como um, uma grande ferramenta de gestão de risco, onde eu ah, comparo alternativas locacionais para a implementação do empreendimento, com poder com a capacidade de resiliência do meio ambiente para ver o que que o ambiente suporta, o que, que eu consigo em termos de projeto de engenharia evitar e o que é que eventualmente não sendo possível evitar como eu vou mitigar ou compensar. Né? Então, essa, esse é o licenciamento técnico, é isso que vai dar velocidade. Né? E não adianta proibir, não fazer, porque é, observe que qualquer empreendimento traz impacto. E, se a gente for olhar do ponto de vista ambiental estrito, nós não faremos nada é sempre melhor não fazer do que fazer. E isso não é o adequado. né? Os empreendimentos se viabilizam pelas externalidades que eles geram, pelo impacto econômico que eles geram, pela capacidade, muito pelo aspecto socioeconômico, pelo aspecto social, sobretudo, né? e não pelo aspecto ambiental estrito. E eu tenho certeza que esta visão com é, estudos de impacto mais focados em prognóstico do que em diagnóstico, eles vão não só melhorar a qualidade do licenciamento, como também é, é, da velocidade. Então não adianta ter um processo super burocrático, super lento, todo mundo reclama é uma unanimidade é que não funciona. No final das contas, não funciona. Nós acompanhamos ao vivo de Brasília a apresentação da estratégia integrada para o escoamento da safra 2018-2019, a chamada Operação Radar. Participaram os ministros Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, Tereza Cristina, da Agricultura e o general Fernando Azevedo, da Defesa, além de outras autoridades. Durante a apresentação foi mostrada a meta principal da operação, que é garantir o escoamento da safra de grãos do Centro-Oeste, que é a maior região produtora de grãos do país. No ano passado foram 1.500 caminhões por dia trafegando pela BR 163 que não está totalmente pavimentada e liga Cuiabá a Santarém, permitindo o acesso aos portos da região norte. No último dia 25 deste mês, mil carretas já trafegaram pela rodovia no sentido do porto de Miritituba, no Pará, isso por dia. São três boletins diários informando aos caminhoneiros sobre a trafegabilidade da rodovia. Nestes boletins são apresentadas as condições de três trechos da rodovia, incluindo fotos de o Exército também dá apoio na área de saúde e alimentação aos caminhoneiros, com um efetivo de 200 homens na Operação Radar. Segundo o Exército, o tráfego na BR-163 até o porto de Miritituba está ocorrendo Normalmente, a Operação Radar conta com 4 milhões de reais em investimentos e ainda com o apoio de funcionários do DENIT e da Polícia Rodoviária Federal, que está disponibilizando 60 homens para ações de policiamento. Nós ficamos por aqui, mais informações você pode acompanhar no decorrer de nossa programação. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.